Você já ouviu falar sobre funil de vendas? Nesse vídeo eu vou te contar o que é o um funil de vendas, como você prepara o seu, cada etapa de um funil de vendas e no final eu vou te dar um mapa para você aumentar em até 10 vezes o faturamento de qualquer negócio pela internet. Eu sou Guilherme Minaré e esse é o quarto vídeo da nossa Maratona Desbloqueio Digital. O que você precisa para poder criar um negócio online e lucrar, vender mesmo pela internet. Se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Basta você clicar, vai ter uma playlist onde você pode ir direto para cada vídeo ou até mesmo assistir todos em sequência. E um aviso, todo o conteúdo extra está salvo no grupo do Telegram. Ele fica lá, ele não vai ser apagado, então independente do momento que você está assistindo esse vídeo, basta você clicar, acessar o nosso grupo do telegram e fazer o download de cada material complementar então vamos lá para a gente falar de funil de vendas a gente precisa primeiro entender um pouco do processo de venda o que, que acontece a maioria das empresas hoje ou dos negócios eles chegam e falam olha compra o meu produto tá aqui o meu produto ele é excelente compra por isso e isso, aquilo e o que, que acontece a maior parte das pessoas recusam isso porque as pessoas não gostam de vendedor, tem até aquele tabu, o vendedor é uma pessoa chata e etc. O que acontece? Quando um vendedor oferece um produto direto, ele não entende a necessidade do público dele, não entende a necessidade da pessoa, e ele cria um afastamento dessa pessoa, e essa pessoa tende a não comprar ali. Ok, e onde entra a estratégia de funil de vendas nesse aspecto? Primeira coisa que acontece, um funil de vendas ele tem três objetivos, onde você gera a confiança da pessoa, qualifica a pessoa e só então faz uma oferta. São três etapas de um funil de vendas. A primeira etapa é o topo de funil. Topo de funil. O topo de funil, ele tem o objetivo de gerar audiência mesmo, de trazer um reconhecimento para a marca. Esse é o principal objetivo do topo de funil. Então, o que está relacionado ao topo de funil? Os conteúdos das mídias sociais, os conteúdos que vão de primeiro encontro com o público. Então, o que você vai postar no teu Instagram, no seu Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter, TikTok, são todos conteúdos de topo de funil, normalmente. Esses conteúdos, eles têm o objetivo de aumentar o reconhecimento da marca. E... Outra coisa também, você pode ter blog, canal de YouTube, fazer anúncio, todos esses conteúdos, ele vem com o objetivo de atrair pessoas. Então, o topo de funil, ele atrai pessoas para gerar audiência, no caso, retenção de público e coisas assim, e reconhecimento para a marca. Em seguida, a gente entra também no meio de funil. O meio de funil é a segunda etapa de um funil. Nessa parte a gente pode subdividir ela em centenas de etapas, tá? mas entenda como meio de funil a parte de qualificação. É onde a gente vai gerar os leads, os famosos leads, que são os contatos. A gente vai pegar o contato da pessoa, vai qualificar, vai ter uma relação mais próxima para entender cada vez mais a necessidade dessa pessoa. Então, o que, que tem no meio de funil? No meio de funil, normalmente, tem e-books para a pessoa fazer o download dele, tem um material complementar, tem uma aula gratuita para que ele possa assistir, mas ele precisa colocar um e-mail, tem uma live, tem um mini treinamento. Então, eu vou deixar no material complementar vários exemplos de meio de funil que você pode criar. E ainda no meio de funil, você pode subdividir em outras etapas dentro desse próprio meio de funil. Por exemplo, a primeira vez que a pessoa teve contato com você e deixou um e-mail dela, ela pode ter baixado um e-book e em seguida você pode mandar outros e-mails, mais conteúdo e ir qualificando esse conteúdo. E o que, que acontece? Você pode pontuar toda vez que você vai mandando um e-mail para a pessoa, você vai pontuando de acordo com a abertura. Se a pessoa abriu o e-mail, ela ganha mais um pontinho. Se ela não abriu o e-mail, não ganha ponto. Se ela clicou para fazer o download de outro material, ela ganha ponto. Se ela entrou no Telegram e etc. Por que isso? Conforme você vai qualificando, você vai pontuando esse seu contato, esse seu lead, você automaticamente começa a entender o processo da compra dele. E vai chegar num ponto onde, se ele está consumindo todos os seus conteúdos, é a hora de você fazer uma oferta para ele. Aí sim, você vai ter uma oferta mais clara que vai chamar a atenção desse público. Então repara bem, você não vai fazer oferta lá no topo, quando a pessoa acabou de chegar. Imagina, a pessoa chega no seu Instagram e tá lá, compre tal coisa. Você nem sequer teve o trabalho de ajudar ou agregar valor para essa pessoa antes mesmo de fazer uma oferta. Então a tendência é que ela não compre. Por isso que as pessoas reclamam que não conseguem vender nas mídias sociais. Porque elas não pensam em ajudar as pessoas, a resolver o problema das pessoas. Agora, quando você resolve pequenos problemas das pessoas, elas tendem a gostar do que você está fazendo e querem mais. E o mais sempre é Pago. E fechando sobre e-mail, o foco aqui vai ser em criar conteúdos que sejam mais qualificados, mais premium e mais direcionado para o que você quer vender. Então um exemplo aqui, imagina uma pessoa que está pesquisando como emagrecer. Quando ela pesquisar como emagrecer ela vai chegar no topo de funil e vai ver um conteúdo de topo de funil, que vai ter lá cinco estratégias para emagrecer, 10 dicas para emagrecer e um monte de coisa. Aí o produtor desse conteúdo pode fazer assim, clique no link abaixo para você fazer o download de um checklist ou um desafio de 30 dias para que você possa emagrecer. Aí você quer participar do desafio gratuito de emagrecimento. Então você entra e deixa o seu e-mail para poder participar do grupo de Facebook, WhatsApp, Telegram, etc. para fazer o desafio de emagrecimento. Ou seja, o topo de funil, quando você pesquisou, é como emagrecer. O meio de funil é o grupo lá para a pessoa emagrecer. Então a pessoa assistiu um conteúdo, ela não precisa deixar nada de informação. Ela deixou o e-mail dela e ela veio para o meio de funil, onde ela vai participar de um desafio, de um grupo e coisas assim. E nesse grupo o produtor vai colocar o máximo de informações possíveis, vai ajudar mesmo essas pessoas, elas vão conseguir emagrecer 2, 3 quilos que sejam, por aquilo. Um Só que as pessoas querem mais. E normalmente quando elas querem mais, elas precisam entrar em um treinamento, em um curso, em um acompanhamento. É aí que entra o fundo de funil. O objetivo do fundo de funil é basicamente gerar vendas. Então você vai fazer ofertas de produtos e claro, ele não precisa ser só um fundo, você faz uma esteira, você começa vendendo um produto e vende outros produtos. Mas tá, o foco do fundo de funil é montar uma esteira de produtos para que você comece com um produto de 10, 20, 50 reais e chegue até mesmo a um produto que seja um mastermind que custa 70 mil reais. Existe isso no mercado, é muito em evidência. Só que você não vai oferecer um produto de 70 mil reais para o cara que acabou de assistir um vídeo seu. Você vai oferecer um produto de 10, 15 reais que vai resolver o problema dele Quando ele chegar no ponto de poder comprar um produto de 70 mil reais seu É porque ele já passou por muitas etapas Você já qualificou ele em várias vezes no meio de funil Aí sim você faz uma oferta Então qual que é o mapa para você aumentar em 10 vezes o seu faturamento? Primeira coisa que você vai pensar é Fundo de funil, o que você vai vender? É sério Você já sabe quem é o teu público Que a gente definiu então você vai definir o que você vai vender. Definindo o que você vai vender, você sabe o que você vai vender, você sabe os preços, então você sabe o que você pode dar gratuitamente que vai agregar valor e faça sentido para a pessoa que vai comprar o teu produto. Aí sim, depois que você pensar no que você vai vender, você vai pensar em o que você vai colocar como meio de funil. Qual o conteúdo premium que essa pessoa vai ter. Vai colocar e vai separar o que você vai colocar no conteúdo premium e só então você vai pensar que tipo de conteúdo que você vai pôr nas mídias sociais para atrair as pessoas para o meio de funil vou te dar um exemplo eu quero vender então um curso de como gravar vídeos para o youtube um exemplo o que, que vai acontecer esse é o meu produto eu sei o que eu vou vender o que, que as pessoas que querem gravar vídeo têm dificuldade pesquisam normalmente e eu poderia colocar como meio de funil eu posso colocar por exemplo como fazer um roteiro para o um vídeo do youtube eu posso colocar como editar o vídeo do seu canal para o YouTube. Eu posso colocar no meio de funil um checklist de tudo que você precisa para ter um canal de YouTube. Ok, esse é o meu meio de funil. Para as pessoas fazerem um download desse material, elas vão precisar deixar o e-mail delas. E o topo de funil, o que eu vou pôr no Instagram, o que eu vou pôr no LinkedIn, no Facebook, até mesmo no YouTube para gerar audiência eu vou colocar todos os conteúdos que sejam relacionados, como ser um youtuber, como ter um cenário para youtuber, como montar o seu canal de youtuber, eu posso colocar várias coisas e no meio desse conteúdo eu vou direcionar as pessoas para o meio de funil e no meio de funil eu vou direcionar as pessoas para o fundo de funil, basicamente é assim que vai acontecer. Então antes de você sair postando qualquer coisa no teu Instagram, você precisa pensar todo o processo que essa pessoa vai seguir, então você vai saber. De onde ela vem, para onde ela vai e o que ela vai comprar lá no final. Se você souber claramente esse processo, você vai entender que tipo de conteúdo que você vai postar. A maioria das pessoas me procuram e fala: Guilherme, eu não tenho ideia do que postar no Instagram. Eu falo, tá, você vai vender o que no final? Então pense assim, o teu funil, ele precisa passar por esse processo. Topo, meio e fundo. Onde o topo você gera autoridade com as pessoas, você gera reciprocidade, entrega muito conteúdo de valor. E-mail, você entrega um conteúdo mais premium ainda, só que a pessoa vai ter que pagar com o e-mail dela ou com o número de WhatsApp ou participando de um grupo. É o pagamento que ela vai ter que fazer para ter aquele conteúdo exclusivo. E fundo de funil é o produto propriamente dito. Esse é o funil de vendas e esse é o mapa para você ter resultado. Comece ao contrário, pense no que você vai vender, depois no que você tem de conteúdo premium, sobre o que você vende, e só então você vai saber o que colocar no Instagram, no Facebook e no seu topo de funil. Então se você gostou desse vídeo, deixa o um dedo aqui no like e comenta pra mim, você já viu essa estratégia de funil de vendas em algum lugar? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.